então esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu vou fazer 12 mais 12 mais 12 e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra carreira 1 vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas para começar tá então aqui eu vou contar um dois três quatro cinco 6 7 8 9 10 11 na décima primeira correntinha vou fazer aqui um ponto alto uma duas três correntinhas de separação popular 123 um, aqui na quarta correntinha um ponto alto então agora é só repetir uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três, aqui na quarta, um ponto alto. Então é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Carreira dois, uma correntinha, piro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas de espaço. Vou vir aqui nesse espaço, vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Então vou pular esse ponto alto, por vir aqui no próximo. Faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou repetir, tá? Então aqui eu pulo esse espaço no espaço seguinte: quatro pontos altos, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no segundo ponto alto um ponto baixo e assim eu vou. Então aqui para terminar vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas. Vou pular aqui o ponto alto e as correntinhas um dois três aqui na quarta correntinha um ponto baixo. Carreira três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas, vou virar. Vou dar uma laçada, vou vir aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto sem terminar. Vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto sem terminar e arremato um dois três quatro cinco seis correntinhas então aqui pra eu não ficar contando o tempo todo tá então eu conto aqui ó daqui pra cá então eu pulo uma correntinha aqui aqui na seguinte tá então seria na quinta correntinha um ponto alto sem terminar dou uma laçada, e aqui vou fazer a mesma coisa. Eu pulo aqui o ponto baixo, uma correntinha na segunda correntinha, um ponto alto sem terminar e arremato. Fica mais fácil do que ficar contando o tempo todo, tá bom? Aqui ó, um, dois, três, quatro na quinta correntinha tá então agora é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar toma laçada pulo um dois aqui no terceiro um ponto alto sem terminar e arremato um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui eu pulo quatro na quinta correntinha um ponto alto sem terminar aqui na segunda correntinha um ponto alto sem terminar e arremato e assim eu vou então aqui para terminar uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou dar uma duas lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto duplo ok então carreira quatro um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas vou virar ok aqui eu posso pegar aqui assim ó, desse jeito por baixo fazendo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço seguinte eu vou repetir um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas Vou vir aqui no espaço seguinte, um ponto baixo, agora eu vou repetir novamente a correntinha de cinco: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui no próximo espaço, um ponto baixo, então agora eu vou repetir a correntinha de nove e vai ser assim, intercalado: uma vez de cinco, uma vez de nove, uma vez de cinco, uma vez de nove. Um dois três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, pega aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo, e assim eu vou até o final, aqui para terminar, uma duas, três, quatro correntinhas, duas laçadas eu vou contar daqui pra cá tá então aqui um dois 3 aqui na quarta correntinha. Um ponto alto duplo ok então carreira assim uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui você pode pegar na primeira correntinha ou pode simplesmente pegar assim por baixo fazendo um ponto baixo ok uma duas três quatro cinco correntinhas agora eu vou trabalhar aqui na argolinha de 5, ok? Então vou dar uma, duas, três laçadas aqui dentro. Vou fazer um ponto alto triplo sem terminar. Novamente, três laçadas aqui nesse mesmo lugar. Vou repetir um ponto alto triplo sem terminar. Mais uma vez, três laçadas e um ponto alto triplo nesse mesmo lugar. Arremato: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, nessa próxima argolinha é a argolinha de nove correntinhas, tá? Então, eu posso pegar aqui por baixo, fazendo um ponto baixo. E novamente mais um ponto baixo. Agora é só repetir: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três lançadas. Aqui na próxima argolinha de cinco correntinhas, eu vou fazer três pontos altos, triplos, fechado juntos. Dois e três, e arremato. Ok, então agora é só repetir novamente a mesma coisa. Então, aqui para terminar, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pego aqui por baixo, faço um ponto baixo. Ok, aqui de baixo, eu vou contar um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Ok, então agora eu vou fazer a carreira número 6. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, vou dar uma, duas, três lançadas aqui no ponto baixo. Fazer um ponto alto triplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui onde tem os três pontos altos fechados juntos, eu vou fazer um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas: vou dar uma, duas, três laçadas aqui no ponto baixo, tanto faz nesse primeiro, como nesse segundo, tá, um ponto alto triplo sem terminar, uma, duas, três laçadas, e novamente. Nesse mesmo lugar, um ponto alto triplo sem terminar e arremato, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas aqui, onde tem o ponto alto triplo fechado juntos, eu faço um ponto baixo. Então, agora é só repetir, então, aqui para terminar, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Vou dar uma, duas. Três laçadas aqui no primeiro ponto baixo, um ponto alto triplo sem terminar. Uma, duas, três laçadas aqui no ponto baixo seguinte, um ponto alto triplo sem terminar e arremato. Ok, então a carreira sete. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Vou segurar aqui e vou fazer mais uma, duas, três correntinhas, e aqui na primeira correntinha eu faço um ponto baixíssimo, formando assim o picô, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, vou vir aqui, onde tem o um ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo um dois três, quatro cinco seis sete oito correntinhas vou dar uma duas lançadas aqui onde tem os dois pontos fechados juntos aqui eu vou fazer um ponto alto duplo uma duas três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo um dois três quatro cinco seis sete 8 aqui no ponto baixo um ponto baixo tá então agora é só repetir ok então aqui para terminar fiz oito correntinhas uma duas lançadas aqui no último ponto vou fazer um ponto alto duplo uma duas três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo Ok, agora eu vou virar vou entrar aqui dentro do picô: faço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar no picô, faço um ponto baixo, ok? Para começar a carreira número 8, uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 11 correntinhas aqui no pico eu faço um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco 6 sete oito nove, dez, 11 correntinhas aqui no picô eu faço um ponto baixo e assim eu vou até terminar então agora, na carreira 9 é só repetir a primeira carreira. Tá, começo fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Viro, dou uma laçada, então, aqui eu vou pular um, dois, três aqui na quarta correntinha, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, três, aqui na quarta, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três, aqui no ponto baixo, um ponto alto, tá? E assim eu vou fazendo esta carreira, tá? E as demais. Então é isso, se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!